Olá! Neste vídeo, demonstraremos como solicitar novo registro de uma empresa. Este procedimento é permitido a empresas com o registro cancelado e que desejam exercer novamente atividades fiscalizadas pelo sistema Confeia CREA. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo.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 informe o motivo da solicitação insira os documentos indicados observando a extensão tamanho e resolução como exemplo vamos inserir o contrato social clique no botão escolher arquivo em seguida selecione o arquivo desejado e clique em abrir importante ressaltar que o creminas